Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre a reflexão da luz. Para compreender legal essa aula, é muito importante que você tenha em mãos um caderno e um lápis, porque em diversos momentos eu vou pedir para você pausar esse vídeo e anotar o que você está observando. Então, pause o vídeo nesse momento, pegue um caderno, pegue um lápis, e depois a gente continua. Já pegou? Então está ótimo! Bem, antes de começar a falar sobre a reflexão, é importante a gente relembrar que é a luz que nos permite enxergar. É ela que, ao entrar em contato com o um objeto, retorna aos nossos olhos e nos possibilita enxergar esse objeto. Porém, quando a luz está em um meio, por exemplo, no ar,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 Quando a luz que está se propagando em um meio e entra em contato com a superfície de um outro meio ou entra em contato com o um objeto e aí depois retorna ao meio inicial, teremos um fenômeno chamado reflexão. Para entender legal a reflexão, observe essas três imagens que eu estou colocando para você aqui agora. Pause esse vídeo e anote no seu caderno qual das três imagens que estamos observando uma reflexão. A primeira a segunda ou a terceira? Já fez? Você anotou qual é? Foi a segunda? Isso mesmo, aqui nessa segunda imagem, nós temos o exemplo de uma reflexão. Afinal, o cenário da paisagem está sendo refletido na água, ou seja, a luz que vem dos objetos, que inicialmente foi até eles através da radiação solar, entra em contato com a superfície da água depois reflete e vem em direção aos nossos olhos. Claro, nesse caso aqui foi a lente da câmera que tirou essa foto. Nas outras duas imagens, temos outros fenômenos ocorrendo, que inclusive vamos conversar melhor sobre eles nas próximas aulas. Aqui nós temos uma outra imagem que podemos observar o fenômeno da reflexão. Temos aqui uma pessoa se olhando no espelho. Quando a pessoa está se olhando no espelho, a luz que saiu da pessoa, que inicialmente teve origem na radiação solar, foi em direção à superfície do espelho e aí depois retornou para o meio inicial. É até por isso que a gente consegue se enxergar no espelho. O que a gente observa, na verdade, é o reflexo do nosso rosto na superfície do espelho. Enfim, vamos conversar um pouco mais aqui sobre a reflexão para a gente entender tudo isso. Como eu já falei com você, nós temos uma reflexão quando a luz que está se propagando é em um meio e, ao entrar em contato com a superfície de um outro meio, ou em contato com a superfície de um objeto, essa luz vai retornar ao meio inicial. Isso pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, nós temos dois tipos de reflexão. Uma que a gente chama de regular ou especular, e outra que a gente chama de irregular ou difusa. Para entender esses dois tipos de reflexão, vamos observar essas duas imagens aqui. Nas duas imagens, nós temos uma lanterna emitindo luz em direção a uma determinada superfície. A luz emitida pela lanterna estava inicialmente em um meio, que pode ser o ar. Na primeira imagem, a luz que saiu da lanterna entrou em contato com a superfície, e aí foi refletida, ou seja, ela retornou ao meio que estava antes. Já na segunda imagem, nós temos a mesma coisa a luz que saiu da lanterna entrou em contato com a outra superfície e aí foi refletida. Mas um pouco diferente do caso anterior. Ao invés da luz refletir em apenas uma direção, ela refletiu para várias direções. Aqui nós temos uma imagem de uma reflexão regular e uma imagem de uma reflexão difusa. Eu queria que você pausasse o vídeo agora e anotasse no seu caderno em qual das imagens está ocorrendo a reflexão regular e em qual das imagens está ocorrendo a reflexão difusa. Pausou? Já anotou? Bem, na primeira imagem você disse o quê? Disse que é reflexão regular? E na segunda? Disse que é reflexão difusa? Sim, é isso mesmo. Aqui na primeira imagem nós temos uma reflexão regular, e aqui na segunda imagem nós temos uma reflexão difusa. Todas as vezes que a luz que entra em contato com uma superfície que está inicialmente em uma direção e depois de refletir continua com apenas uma direção, nós vamos ter uma reflexão regular, que também é chamada de reflexão especular, que é o caso dessa primeira imagem aqui. Por outro lado, todas as vezes que a luz que entra em contato com uma superfície que estava inicialmente em uma direção e depois de refletir vai para diversas direções, nós vamos ter uma reflexão irregular, também chamada de reflexão difusa, que é o caso dessa segunda imagem. Enfim, meu amigo ou minha amiga, conseguiu compreender tudo certinho? Eu espero que sim, mas a aula ainda não acabou. Na próxima parte, nós vamos observar alguns casos que podem acontecer quando a luz reflete na superfície de alguns objetos ou de outros meios, como, por exemplo, na superfície de um líquido. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo para o próximo vídeo.